Esta peça chama-se Agora e é uma criação que foi feita na sequência de uma encomenda da Cultura Geste cujo programador de música me telefonou logo no início do primeiro estado de emergência, em março. Ele telefonou-me porque todos nós em Lisboa, sentimos uma mudança abrupta na paisagem sonora da cidade. Uh, voltámos a ouvir sons que já não ouvíamos há muito tempo. E ele sabia que eu uh, conjugava sons, uh, gravações sonoras encontradas, field recordings e sons instrumentais. E um, esta peça é precisamente isso, uma combinação entre sons recolhidos ao longo dos meus passeios diários uh, de casa, eu vivo na Bica, no centro da cidade, até à margem do rio uhum. e de regresso, gostava a recolhê-los já quando recebi o FNEMA, porque uh, para mim era um diário sonoro uh, que documentava registava um momento inédito imprevisível na nossa vida urbana. Um, e este convite motivou-me a encarar este diário com esta composição, uh, ela própria, como uma partitura gráfica para uma nova camada de composição. Portanto, uh, fiz primeiramente uma composição com estes field recordings, levei para o nosso estúdio, Socrates onde uh, encarei como um músico Uh, e misturei com a minha Zither, que é um instrumento de cordas ancestral ao vivo, que também atua como input no software, chamado Audio Graphics, que processa a sua imagem com base no input da Zither. E esta peça foi inaugurada, encontra-se neste momento online, foi lançada no dia 29 de maio e foi uh, inaugurou a uh, a programação, musica, webcast, a, primeira, a, a programação de música, o webcast, a primeira programação de música da Cultura X.